Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu quero tentar fazer de uma forma bem rápida, né? Como é sempre o meu propósito. explicar para vocês aí, pessoal, quando vocês se deparam com uma situação como essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O meu HD, esse HD aqui, ó, disco local H, ele do nada é, amanheceu assim, né? Eu fui ligar o computador e... Puff, Fiz de tudo, já fiz de tudo Ah, tá no sistema RAW, ah, tá nisso, tá naquilo E aí a gente vai e descobre um programinha Que foi o único programa que, nesse caso aqui meu, acessou o meu HD Que tá corrompido, como vocês estão vendo aí, vou ter que formatar ele tá? E foi o único programa que deu, que teve acesso a... esse, esse HD aqui, pessoal, tem 2 terabytes Tem muita coisa, tem muito documento, tem muito arquivo e o um único programinha que eu achei foi esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem baixar aí, é um programa gratuito, mas foi o único que conseguiu resolver meu problema. Nesse esse vídeo aqui eu vou dividir ele em duas etapas. Uma é explicar para vocês o que já tem até no, aí por aí na, na, na, no YouTube, vídeos mostrando como faz esse trabalho. Né? mas eu quero mostrar para vocês aí com detalhe a minha explicação e quero fazer um outro vídeo explicando um outro detalhe que depois vocês vão entender, que é como é, você pode é, tirar, é, achar os arquivos e tirar um a um e colocar em outro HD, tá? um a um, porque eles explicam você é, demarcar todos os, os, os, os itens que estão nesse HD corrompido e arrastar para outro, e eu Queria arrastar pasta por pasta, porque eu não queria tirar tudo, porque é muita coisa, alguma coisa que está ali, tem algumas, alguns arquivos ali, é, programas que não me interessava então eu não queria tirar tudo e ninguém me explicava como isso. Como o programa está em inglês, embora ele explique também, tem lá uns detalhezinhos e ele está em inglês, a gente acaba passando por despercebido e aí eu minuciosamente procurei. Então esse detalhe eu vou fazer em outro vídeo, tá? Vamos lá. O programinha, pessoal, está dentro... É... Aqui do download, né? No do meu download, o programa, quando você baixa, ele vem aqui, ó. Test Disk 7.2. Tem um 7.1, tem um 7.0, pode até ter um outro mais avançado, mas é, a versão que eu tenho aqui é essa 7.2, tá? Se eu não me engano, é 2022 essa versão aqui. Ele vem zipado, como vocês estão vendo. Vocês vão dar um clique e vão extrair tudo, tá? No meu caso aqui, ele está extraído, ele está aqui, ó. Teste Disk 7.2 WIP né? ou VIP. Pronto, ele está extraído, ele está aqui dentro, então nós vamos dar dois cliques, vamos abrir. Você vem aqui embaixo aonde está aqui Teste Disk tracinho win. Esse aqui que é o aplicativo que vai abrir o programinha, vocês vão dar dois cliques nele. Sim, ele vai abrir. Ó. Pronto aqui tem três opções, é a primeira do jeito que tá ali, vocês vão dar um, um enter, ele vai abrir esse espaço aqui. Nesse espaço aqui eu quero lembrar vocês que eu tentei fazer isso no Windows 10 e não consegui. Eu tive que instalar um Windows 7 numa partição separado para poder rodar esse bichinho aqui, tá? Se você roda no Windows 10, tudo bem, mas no meu caso o programa roda, abre, mas fica parado nessa parte que vocês estão vendo aí, ó ele não avança, ou seja, ele não acha o, o HD, isso no Windows 10. No Windows 7 ele funcionou tranquilo. O tempo que ele leva para abrir o, o para encontrar o HD aqui, depois que está escrito please white, ou seja, aguarde um momento, é mais ou menos 2, 3 minutos, no meu caso aqui, tá, gente? Eu tô, ele, ele tá, Esse Windows 7 está rodando no HD aqui, que já não está muito bom também, é muito antigo, de, de 500 GB, é, já não está muito bem, está fazendo alguns barulhinhos, tá? E o Windows 10 roda no, no SSD de 250GB, é, tá bom? Vamos aguardar aqui, ele vai abrir. Pronto, pessoal, abriu. Tudo que eu peço a vocês é que não avance o vídeo, porque tem coisas que a gente fala, tem gente que é apressado, né? não, não, não tem paciência de ouvir o que o narrador está falando, o que a pessoa que está fazendo o tutorial está falando. E muitas das vezes entra nos comentários para ficar, ah, mas o meu aconteceu isso. Obs... Sempre que você entrar num tutorial, assista o vídeo, escute o que a pessoa está falando, que ele vai falar alguma coisa de interessante, que vai ser a resposta para a sua pergunta, para a sua dúvida. Tá? Levou mais ou menos uns três minutos, três minutos e alguma coisa. Cada tutorial a gente tira um proveito, mesmo que seja do mesmo programa, da mesma situação. Mas sempre tem um comentário que o narrador está falando que vai te interessar. Muito bem, vamos lá. Aqui você observa que tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco partições aqui, cinco HDs. Nós vamos nesse aqui, ó, CiaGate, 1863GB. Isso porque ele nunca vem com 2TB, dois, dois, dois mas nunca vem é, total. Sempre vem algumas coisinhas nele ali que ocupam espaço, tá? Nós vamos dar um Enter. Aqui vai, você tem várias opções, tá vendo? Mas é sempre a primeira, do jeito que tá ali, Intel. Você vai dar um Enter nessa parte aqui se aparecer ali análise você não vai fazer o análise é, ou tá, tá dizendo a, a, análise né fazer análise você já vem aqui ó advanced que é a segunda opção e dá um enter nessa parte aqui você observe que cá embaixo tá demarcado boot vocês vão dar um com a seta né do seu do seu teclado você vai dar um uma uma, uma dar um toque para direita até onde chegar em list Pronto, está no list. Você vai dar um Enter e aguarda. Vai demorar alguns segundos né? e ele vai abrir. Pronto. Eu tô dentro do HD corrompido, aonde o Windows não consegue abrir, não consegue entrar. Antes de eu prosseguir, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse vídeo aqui é muito interessante, que eu vou dar uma dica para você. Você tem 2 TB, mas você não tem HD para... Guardar tudo isso. Como é que você faz? É isso que eu, tô expli que eu quero explicar para vocês. É, primeiro, você precisa, lógico, óbvio, de um HD é, separado para poder você guardar. Você não vai poder guardar no mesmo HD corrompido. Isso já é mais do que óbvio, né? É, então, que, qual é a, a, a, a, é a solução que eu dou para você? Gente, com paciência, você vai arrastar... Um, primeiro, você vai ver tudo que você tem, né? analisar tudo direitinho vocês observam aqui ó arquivo do moto g4 2022 quando eu dou um enter ele vai abrir dentro da pasta ó. pronto tem um monte de coisa aqui agora eu vou apertar a seta aqui para a esquerda ele vai voltar para onde estava pronto voltou é, qual é a dica que eu dou para vocês arrasta pasta por pasta ó. coloca isso se você não tiver um HD suficiente para guardar tudo se você tem um outro HD de 2 terabytes que dê para guardar tudo, aí você vai seguir os passos que eu vou explicar para vocês e vocês vão colocar tudo lá. Eu tô, a, a, minha, a minha intenção aqui é mostrar para vocês como vocês vão fazer quando você não tem um outro HD com 2TB, com a mesma um espaço suficiente para guardar todos esses arquivos. O que, que vocês fazem? Ou você demarca tudo e arrasta aí tem que ficar observando à medida que ele vai enchendo o HD. Você já vai tirando para botar, por exemplo, vídeos... Vídeos você pode colocar no YouTube. Você abre uma... Antes de fazer esse processo, se você não tem canal no YouTube, você faz um registro no YouTube e coloca todos os vídeos lá. Você vai desocupar o espaço aqui, tá certo? É... No caso de arquivos que não podem ser colocados no YouTube, né, como é, documentos, por exemplo, você prepara DVDs e vai colocando tudo dentro de DVDs. Poxa, Josemi, mas eu tenho que ter muito DVD. Bom, é uma solução que eu estou dando para vocês. Tá? É, como arquivos de, de documento normalmente são pequenos, você pode deixar e tirar só os vídeos. No meu caso aqui, eu tenho muitos vídeos em alta definição, que é o que pesa, que é que está dando esses quase 2 terabytes aí de, de, de, de, de, de espaço. tá certo? É uma dica que eu estou dando para vocês. Agora vamos lá que eu vou explicar para vocês como vocês vão arrastar. Dentro desse... Do, do, do HD ali, né? Vocês vão apertar a letra A, ele vai demarcar tudo. Feito isso, vocês vão apertar o C. Pronto, ele copiou e observe que ele já voltou. Agora vocês vão voltar com a seta do seu teclado para a esquerda a seta da esquerda e vai vir até. Você vai dar dois toques, né? Aqui você entrou no, no, no diretório C. Não é esse que você quer, você vai dar mais um toque, pronto, você chegou aqui, ó, nos HDs, tem o C, o D e o G, você, é o G que a gente vai levar eles. Aqui, ó, G, um exemplo, tô dando exemplo, tá? Quando chegar no G você dá um Enter, você vai entrar dentro do G e agora você vai apertar o Shift e o C e ele vai copiar, tá? Aí você, come, você verifica que ele começa a copiar todos os arquivos. Vocês estão vendo? Depois que ele terminar, sejam lá no diretório onde vocês salvaram. Nós vamos ver aqui. Então tá aqui, ó. O documento que eu salvei tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Ó. Tá? Tá salvo. Quando ele terminar você observa aqui em cima com a letra verde que está escrito 64 ok zero falhou ou seja ele mandou todos os arquivos que você demarcou para lá tá esse essa era esse era o vídeo que eu queria passar para vocês né não é o o, o programinha só para relembrar é o test disk 7.2 no meu caso aqui você pode baixar ele gratuitamente você instala ele no seu... Na verdade, ele nem instala. vocês é, Como eu disse para vocês, ele vem compactado. Você descompacta onde você quiser. Pode ser no download, no documentos Ou até na, no próprio... É, na área de trabalho. Dá tá dois cliques para abrir. E segue o processo que eu acabei de fazer para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês deixem aí no, no comentário. Se não é inscrito no canal, dá essa força para a gente aí. Se inscreve, tá? E não esqueça. Eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês como vocês vão arrastar pasta por pasta ou arquivo por arquivo sem precisar levar tudo de uma vez só porque aí nesse caso você que não tem espaço dá tempo de você levar com calma deixa ele passar né vai passar e depois que ele passar todo salvar todos os documentos você vai retira ele do local que você levou, colocou para poder liberar espaço tá então esse vídeo aí explicando como você tira cada é, pasta dessa individualmente eu vou fazer no outro tutorial é, lembrando a vocês pessoal que aqui onde está escrito isso aqui ó tá vendo isso aqui essa marcação aqui ó esse primeiro aqui ó 000 e embaixo tem 198028 isso aqui é o tamanho do arquivo tá isso aqui está em megabyte para você ter uma noção da, do tamanho do arquivo que você vai levar logo embaixo está escrito ó 509. Também já é um arquivo menor do que o de cima. Assim por diante. Isso aqui você tem uma noção do tamanho do arquivo. Tá ok? É isso aí, pessoal. Você que assistiu, muito obrigado. Se ficou um pouquinho longo, me desculpa. A gente tenta sempre explicar da melhor forma possível para não ter dúvida. Muito obrigado. Fica com Deus. Não esqueça do seu like. Até a próxima.